Eu, eu, eu vou compartilhar uma arcade, outra tela aqui. De Master então, não, eu vou, eu vou compartilhar a imagem de um arcade agora, que deve ter sido um dos primeiros que eu joguei. Não como fliperama, como disse o Nino, mas como arcade, olha só. Tá aqui, né? Estamos agora exibindo o tanque. Quem jogou o tanque aqui, amigo? Nossa, cara, não joguei, no, mano. No Arcade eu nunca não. joguei. Eu jogava Senhores, no Atari. No Atari olha, eu jogava. É... Eu e dei no... sorte pelo seguinte. No né? PK90X eu jogava também. Você jogou isso no Brasil, cara? Eu joguei isso no Brasil. Eu joguei mais coisa no Brasil. Eu joguei tanque, eu joguei. Louco, cara. Deixa eu passar um pouco do que eu joguei, gente. Peraí, vale a pena, hein? Vamos lá. Tem... Olha, o que, que tem aqui? Tem Pong, eu também quantos joguei O você tem, Cal? Desculpa a pergunta, louca. É que a gente já falou da cidade. Você tá com quantos anos? Eu tô fazendo 60 anos agora, senhor. Seus... Não, você não tá fazendo 60, caralho. <risos> <risos> tá falando eu joguei, CC, né? bomb, joguei o tanque deve ter jogado para o um outro 76 o mais ou menos do Brasil não você não dele. tem 60 anos pera aí não não tenho eu faço daqui a um mês calma você tá de sacanagem não eu tô é falando sério. sério eu tô falando sério puta merda velho mano você tá farei, muito bem mano farei tá 60 muito anos bem daqui mano 29 dias cara é, velho, vou, vou puxar saco, você tá, cara, você tá muito bem, eu, ia achar, eu achava que você tava, tipo, perto do, um pouco mais velho que a gente, porque eu te conheço, então, né, pessoalmente, é um mas é, sabe o que que é, que velho, cara, não. é aquilo que eu tô falando, mano, é tipo assim, velho, mano, é, é pô, é, é aquela coisa, mano, tipo assim, ó, é, pô, Beleza. Ah, seu pai não gostava que seu cachorro dormisse na cama. Seu cachorro não podia ficar dentro de casa. É só fala, nossa, tá cor de velho o cachorro não poder deixar dentro de casa. Aí você fica velho, aí você não deixa seu cachorro dormir dentro de casa. Não sei se <risos> você entender, você se transforma velho. Quando você é, fica é. trabalhando com essas coisas bacanas, cara, jogo, música, e o caralho a é quatro, mano, a gente, é, o corpo também, fica velho, mano. Mas a gente não fica, aí, mano. Tá ligado? É, tipo assim, que... pô... Ó, e esse aqui, Nino, mas... você conhece? Esse aqui? não tô conseguindo reconhecer. Night, Night Driver? Driver. É. Cara, puta que é o pariu, mano. Então, Onde você jogava, mesmo, Cal? Olha. Aonde você Cara, jogava? Onde você então, passou sua infância? O, o, o, o Shopping Guatemi já existia, né? Olha só, isso aqui é a imagenzinha do Night Driver rolando, né? É, o Shopping, Shopping Guatemi, é... cara, quando a gente era mais novo, né, Cal? Ele, ele é... não, era, não era elitizado, né, cara? Eu lembro, que, eu lembro, assim, que minha mãe ia lá, porque a gente comp... ia fazer compra na, no Shopping Guatemi, numa loja de departamento chamada Sears, né? Então, então, tipo assim, ele nunca foi uma coisa muito elitizada. Ele virou é, depois, né? Irmão, mas, é, mas é que o mundo era diferente, né? Olha que tá chegando aí, a Júlia Oliveira tá conosco aqui na Vertical. Ah, uh, cara, Ajuda aqui de Vectrex, né? Na, na imagem vertical. <risos> de não, não. Quem jogou essa aqui? Com certeza, pô. Eu, eu, eu, eu entro no meu papo falando dessa daí, tá? Eu, eu, eu, eu, eu morava, aí vocês dizem se é quebrado ou não, tá? Eu é. morava no, no, no, ali perto do quarto centenário, lá em Interlagos, né? é relativamente uma quebrada, certo? É, eu morava bem ali, é, é, perto do onde hoje é a estação... Hoje tem um metrô lá, né? Então, eu morava um em Itapevi, velho. Né? E aí lá, ali, ali naquela estação ali, ali naquele local onde eu morava, é considerado quebrada, certo? Pelo menos antes, há, há 30 anos atrás, quando eu morava lá, era, era bem quebrado. Então, pra gente jogar fliperama, ou a gente ia no shopping Interlagos, e aí era caro pra caramba você ir lá, e lá tinha... Tinha aquela pista de gelo básica onde todo mundo ficava e os fliperamas em volta, né? E, e só foi chegar, de fato, fliperama na quebrada mesmo, lá no meu bairro, é, foi foi mais ou menos 93, 94, quando o Street Fighter 2 chegou. E o Street Fighter 2 foi para um uhum. bar, que eu lembro até hoje, era o bar do Hélio, que ficava lá, era um botecão, e quem ia lá era a galera mais velha tomar, <risos> entendeu? E aí você ficava assim, pô, eu é. quero ir lá, mas só tem os pinguço lá. E aí minha mãe ficava, não, você não vai jogar lá. Não, é exatamente isso, cara. Nossa, sensacional, velho. Olha, é sensacional. Que... que Peça, tá essa, <risos> essa... É, meu... Essa máquina, cara, eu não conhecia. Eu não sabia que ela existia, porque essa máquina, obviamente, não meio do Brasil, né? A primeira Cavaleiro Negro, salvo engano, ela é de 71, 70, 71. Ela é do começo dos anos 70. E a Cavaleiro Negro 2006 é de 90, essa máquina, é de 1990. Então assim, não tinha. Ela já foi lançada numa época que já não, já, a não já não era quente aqui no Brasil, né? Mas Ela foi lançada... É, é, e lá nos Estados Unidos já era, já era muito mais nichada, né? Já tinha muito mais nicho. Essa é uma máquina que custa nova, é a, é a, não essa, né? É, a, é a, a Sword of Rage, chama. Tem três Cavaleiros Negros, sure. tem uma mais nova. Então, essa máquina eu fui conhecer num evento que eu fui fazer nos Estados Unidos, né, e e daí ela tava lá, cara, e tipo, assim, ela tava lá e os caras colocaram, ligaram ela no som do talo, pro caso que a música era sensacional, então, tipo assim, mano, a hora que eu vi, nossa, Cavaleiro Negro, aí comecei a prestar atenção na música, nossa, cara, tipo assim, eu fiquei bitolado, mano, eu passei cinco dias, não foi cinco dias de evento, foi quinta, sexta, sábado e domingo, só jogando essa porra, cara, e fila virando, assim, tipo, para você ver fila, fila do, do americano jogando um pinball, entendeu? Porque pra gente aqui, beleza, né, não Você tem que viajar, ir lá para Itu e não sei, ou ir lá pra São Paulo. Cê... Estávamos falando aqui do tema privilégio, e eu vou ser honesto, gente, eu nunca tinha me dado conta de que eu era, nos anos 70, já um jovem, portanto, né? Eu era uhum. privilegiado, porque eu pude jogar essas coisas em shopping, né? eu achava que era um cara normal, eu morava na Zona Norte, né? Eu tinha que atravessar a cidade para ir até. O, o, o shopping ali na, na Faria Lima, né, que já era Faria Lima naquela época, né, é, e, e, por exemplo, Gunfight era um jogo que eu jogava, sei lá, em 76, 77, não sei, né, e era um jogaço pra época, isso aqui, tanque, bazuca, né. Cara, eu vou, amor... eu vou te mostrar, vou te mostrar, mano. Mas querendo. é isso, é inclusive é é o acesso ao shopping, né. Ele também é um Exatamente. privilégio. É, esse Mesmo é o privilégio. hoje, dependendo da criança é, e do adolescente, é, ainda é um acesso difícil. Então, hoje, fazem ali quatro anos de uma Perifacom, né? Quatro, 2019, 20, 21, 22, 23, quatro anos de Perifacom, literalmente, que foi o primeiro momento em que houve uma Comic Con das Favelas aqui no Sim. Capão. Então, assim, Sim. foi um espaço que as crianças tinham. O acesso, assim, livríssimo de ir em qualquer espaço gratuitamente. Então eu é, vou defender eu falar, muito eu esses eu tipos que eu de eu lugares, porque você não vai ter que se deslocar é... e não vai ser uma coisa ultrapassada. É o recente, é o novo. E precisa existir. Antes do Street Fighter, teve uma febre maior dos jogos do anda e bate, né? Que foi o Tartaruga Ninja, que foi o Cadillac Dinossauro, Final Fight... É, e, Bart e, Simpson, e super, e Simpsons, né? E eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, só um deixa eu sub, tá subindo desse, aqui, peraí. Um, um dos jogos deste, deste momento que eu, que eu mais gosto, eu tenho um posterzinho original. Ah, né? Dungeons and Dragons, tá né? Lá, Tower né? Of, of Doom, é. Tá de mas você sabe, eu Raul? Eu coloquei, coloquei no livro, eu sou um é, Então, cara, eu... É, é, Ganhei esse pôster de presente mas, de guardado. Um é, dia. cara, eu eu te falar, mano, você <risos> falou do você trouxe o Cadillacs, né? A placa Cadillac Dinosaur original ela, ela é raridade, entendeu? Aqui no Brasil os caras vendem no grupo é, é, é, nos grupos de colecionismo absurdamente caro, entendeu? o que fez a, a, a Cadillac se tornar nacional, que é, é, é, popular no Brasil. E pra você ter noção, Raul, eu, eu fui fazer uma enquete pra... para decidir quais, quais músicas que eu colocaria num, num álbum só de arcades, tá ligado? Que, que eu comecei a produzir e acabei parando. Cara, pandemia fez a gente parar com muita coisa, tá ligado? Mas enfim, aí eu comecei a entrar em contato com os sites que faziam downloads de ROM, saca? perguntando assim na bofô, cara, eu sou nino, eu tenho uma banda, assim, assim, assado, e bababá. Você não quer, por favor, me, me, me... Você tem aí uma estatística de quais são os jogos mais baixados, pra eu saber, cara? E assim, cara, todos os... Cara, eu tô falando de... Como é que chama? O site que tiraram do ar. Enfim, é, eu fui... Eu fui vários, cara. Os dois primeiros jogos, os dois. O primeiro, Cadillac Dinossauro, e o segundo, Metal Slug 6. Uh, a gente falou bastante sobre os jogos do passado aqui... E tem esse site que eu quero mostrar para vocês, gente, chama-se Linha do Tempo né, dos Jogos. Olha só, né? Ele tá aqui no timetost.com, né? Chama-se Linha do Tempo dos Arcades. Você tem lá, por exemplo, em 71, né? Você tem o Computer Space, sim, sim, sim. foi o primeiro game criado pelo Nolan Bushnell e pelo Ted Dabney, oh, né? na Newton jeito. Associates. Tô, sim, já vou colocar aqui. no. Né? Aí, em 72, você tem o Arcade Pong, que é bem famoso. Né? Aí você vai aqui e segue até, para sei lá, em janeiro de 2003. O que, que tem aqui? Né? Nós temos o Shihiro. A SEGA lançou a placa Shihiro baseada ah, no hardware é a, é. é, a SEGA então, Shihiro, né? é. Então, Não, a, é que aí você já dúvida, tá você hum. tá muito longe, né? Você já foi, você pulou lá do, do 75, é, já, se gira, pô, já, já é, já é outro sonho de consumo, né, mano? Quero mostrar também para vocês, gente, que tem aqui o Free 8 Arcade, que é um site que você tem o quê? Jogos de arcade dos anos 80 liberados, você baixa aqui para o seu computador, então tem aqui... 1942, Arkanoid, Adventure, Burger Time, Centipede, Castlevania, Commando, Defender, Dig Dug, Donkey Kong e outros jogos. Olha só que batata ah, Duas Hunt, coisas. Né? É, dá <risos> é, não, não, lembro, é, incrível, né?